Alô, alô, irmãs! Vai começar mais uma pregação da Igreja da Não-Monogamia. E se você está em uma relação fechada, cuidado! Eu estou aqui para provar que você está errada e presa pelas amarras do patriarcado. A monogamia serve a quem? Quem é que cabe no modelo de família e propriedade? Por quê? Por que essa ânsia? e estar no centro da vida de uma outra pessoa. Mentira, gente. Eu não tô aqui pra converter ninguém, não, tá? Se você é monogâmica ou não, fica porque a conversa vai ser outra. A gente vai falar sobre as ciladas da não monogamia. Você já deve ter ouvido que a monogamia é uma invenção do patriarcado e que pode ser uma forma de aprisionar as mulheres. Ou ainda de reproduzir nas relações uma lógica capitalista. Aquela coisa de ser dona de uma coisa que na verdade ninguém pode possuir, né? Que é a outra pessoa. Daí quando rola esses papos, fica aquela sensação: nossa, então se eu virar não monogâmica, eu vou me libertar, viver relações completamente mais saudáveis, acabou machismo, acabou ciúmes e o prazer sexual reina livre. Kkkkkk, <risos> né? Na verdade não é bem assim. Na teoria, a não monogamia pode ser linda. Mas na prática a gente tá todo mundo nascendo, crescendo e construindo a nossa identidade nessa sociedade. E eu tô falando de uma sociedade que diz que amor é só o romântico, de preferência com uma alma gêmea, que ciúmes é demonstração de amor, ou uma sociedade que diz que o homem pensa com a cabeça de baixo, mas que a mulher tem que ser santa. Então, quando a gente vai tentar viver na monogamia, tudo isso pode, e muito provavelmente vai, aparecer. Ciúmes, machismo, racismo, homofobia, traição, mentira... É por isso que hoje eu vou conversar com a K. Fernandes e a Anne Fonseca, que são duas praticantes da não monogamia, sobre as ciladas desse tipo de relação. Mas acho que antes de tudo eu queria saber como ou por que você decidiu ser não monogâmica. Eu sou uma mulher amazônida, sou do norte do país, sou do Pará. Sou uma mulher que sempre fui piranha, entendeu? É, eu amo esse termo, inclusive, não admito nenhum outro, piranha é maravilhoso porque ele é um peixe voraz, entendeu, específico das nossas águas, então eu acho, eu me sinto muito bem representada pela piranha. Eu sempre fui muito voraz nas minhas relações, eu sempre fui muito intensa, sempre fui uma pessoa que amava muito intensamente. Mas eu não amava uma única pessoa muito intensamente. Eu me apaixonava pelas pessoas. Eu sou muito encantada por gente. Eu fiquei tipo, nossa, tem uma coisa estranha aqui. Eu realmente não estou mais né, me sentindo à vontade para esse relacionamento dessa, nessa configuração. Aí eu sentei conversei com meu, o com, com meu companheiro. Ele também já estava repensando essa questão. E resolvemos né, realmente mergulhar de cabeça e fazer essa transição. Para não ronogamia. Uma transição que, diga-se de passagem, é extremamente complicada. É extremamente difícil, fez a gente chorar bastante. É, Para conseguir estar aqui, assim, estável. Foi assim que eu cheguei aqui. Eu queria saber se teve... Dificuldades, assim, que Muitas? erros vocês encararam? Tem. Quais foram as ciladas que vocês tiveram que lidar nesse caminho? Muita cilada, gente. Sempre tem cilada. Tá, eu abri o um relacionamento porque eu tentei salvar meu relacionamento. Não vai dar certo, galera. Não vai dar certo. O relacionamento tá, tá fadado a fracasso? É a vida. Aceita. É melhor aceitar do que tentar tampar com o um relacionamento aberto. Realmente é a receita pra fracasso. Você, você vai ter a sensação de perda. A sensação de perda de centralidade, de afeto e sexualidade do outro. Perda de centralidade da vida do outro, você tem essa sensação, você não é mais o centro, no, a afetividade, o carinho, a sexualidade dele não gira mais em torno de você, há, há um mar de possibilidades, assim como a sua não gira mais em torno dele, mas parece que a ideia de a sua não gira em torno dele é muito mais legal, mais legal de se viver do que você saber que você perdeu aquela posição na vida do outro, né? e isso é bastante dolorido. Houve momentos de muito ciúme, eu sou uma pessoa muito ciumenta, porque eu sou uma pessoa muito insegura com a minha presença no mundo. Então, assim, eu sou muito ciumenta com amigos, entendeu? Eu sou uma pessoa que não pode ver dois amigos se encontrando, postando stories, que eu já fico, por que que não me chamaram? Então, assim, desde esses lados do tipo, sentir insegurança, medo do abandono, é, ciúmes de todos os tipos, se sentir insegura com o próprio corpo, tudo isso eu passei. E sigo passando, porque não existe esse nirvana da não monogamia. E como é que você maneja esses ciúmes dentro de uma relação não monogâmica? Gente, acolhendo, olhando para ele, entendendo de onde ele surge. Por que, que eu tô tão insegura? Tem alguma situação que tá me fazendo chegar nessa situação, nesse sentimento? Ou sou eu que tô insegura com outras coisas na minha vida? Tem outras coisas rolando e isso tá impactando aqui. Então, a minha dica de maior cilada é, na não monogamia é assim. Se qualquer vulnerabilidade sua não é ouvida, ai, ah, eu tô insegura, eu tô com ciúme, eu tô não sei o quê. E a pessoa diz, não, mas isso tá errado. Você não tinha que estar sentindo isso. O mais rápido possível se livre dessa relação. Eu tenho visto muito relato na... Né? nas redes sociais, de histórias de homens que usam a não monogamia como uma desculpa para sustentar traição, para sustentar machismo, para sustentar algum tipo de relação tóxica, ou até de forçar né, a não monogamia para uma parceira que não necessariamente esteja interessada. Assim, você tem ouvido esses relatos? O que, que você acha disso? Há vários discursos desse tipo, de ah, está num grupo de pessoas não monogâmicas, e tem um cara lá e aí descobrem que ele é casado, e aí descobre que a mulher dele não sabe que ele tá nesse grupo e ele fala, não, porque eu sou não monogâmica, ela não é. E tipo assim, não encaixa, né? Pessoas privilegiadas sempre usarão seus privilégios para continuar oprimindo outras pessoas que não têm esses privilégios. A gente sabe que existem estruturas sociais que garantem esse lugar de privilégio do cara. Mas eu tenho um probleminha com esse gênero. <risos> eu tenho um problema eu não, não sei. <risos> Então, o que, que acontece? É, eu me abri, sim, para poder ter, me envolver, conhecer os caras, mas todas as experiências foram negativas. Então, eu fiz assim, eu cansei. <risos> Aí ah, eu fiz, ah, se eu vou me envolver com um homem, no máximo, é homem trans, né, porque eu, eu costume ser legal, não costume reproduzir aquela masculinidade tóxica. Todas as mulheres que eu me envolvi foram super tranquilos, tipo, a, a maior parte eu tenho amizade até hoje, sabe, tá? eu me vou até hoje e é sempre bem de boa, eu não tive nenhuma experiência negativa nesse quesito Mas com o homem eu tive, aí eu cansei, aí eu, eu fiz, né, eu entrei em férias, eu não quero... Aí, no momento eu falo de homem eu me relaciono com o Edwin, né? Que é uma pessoa que eu sou extremamente apaixonada E eu falo que ele é a minha cota boa. E daí o formato, né? Tem lá casal, hétero, homem e mulher Falam, vamos abrir, vamos ser um mono eu, homem, posso ficar com quem eu quiser, eu, mulher, a mulher, só com outras mulheres. Qual que é a sua opinião sobre isso? Política de um, um pene só, né? Ai, só pode. Você pode ficar com outras mulheres, querida, mas assim, não com outros homens. Essa é uma regra, um acordo, um acordo que só ele faz, né? Aquela masculinidade faz, eu chegava nele e falar isso aí é mas... Como é para você ser uma mulher negra numa relação não monogâmica? Você acha que existe uma questão aí? Com certeza, porque a gente não vai deixar de ser negro e eu tá aí, né? O risco tá aí, principalmente se você se envolver com uma, uma pessoa da, de, da, branca, né? um raça interracial. Então assim, eu particularmente eu evito. Eu tô passando ali na rede social com a rede social de relacionamento, eu vejo pessoa que ai branca eu passo para outro lado, porque é... Eu, assim, eu perdurei muito, foi muito duro eu construir a minha autoestima, é, foi muito duro eu construir a mulher que eu sou hoje e eu sei que uma pessoa branca ela tem a capacidade de dissipar isso. Eu lembro de ter lido um texto de uma, de uma outra mulher negra que ela fala, porque ela escolheu não, não se envolver em relações não monogâmicas, ela fala que ela sempre quis ser mesmo a prioridade de alguém, andar de mão dada e ser tipo, o relacionamento principal de alguém. Você acha que, que é isso tem uma coisa de reconhecer a sua necessidade, o que você está buscando para também decidir se você quer seguir pela monogamia ou a não monogamia. Eu não vou de chegar numa mulher preta que passou a vida dela toda vendo outras mulheres brancas sendo aquilo que ela sempre almejou e vou criticar ela porque ela quer aquilo também. Não seria muito muito idiota da minha parte fazer uma coisa dessa, né? É, mas se, eu convidaria ela para pensar por que ela quer tanto isso. Tipo, o que que é aquilo, o que que é aquilo simboliza? Por quê? Por que essa ânsia? Em estar no centro da vida de uma outra pessoa, e até que ponto aquilo ali pode ser bom para ela, até que ponto pode ser ruim. Eu acho que é um pouco perigoso se sentir na necessidade de estar no centro da vida de alguém, mas eu também acho compreensível é, uma mulher preta escrever algo assim, porque se ela passa a vida dela vendo os outros, tendo direito àquilo, acessando aquilo, e ela não... É, inclusive, eu pego na mão dela e falo: Não, bora ali. Você, você... Beleza, já te expliquei isso aqui. Você quer ainda? Eu, bora lá. Eu te dou um abraço. Você vai chorar. Ai, meu Deus, ele me traiu. Deita no meu ombro aqui. E vem aqui, sabe por quê? A gente não dá para descer na goela de, de todo mundo. Você acha que a não monogamia é para todo mundo? Eu não acho. Para mim, hoje em dia, eu acho assim, ideal. Mas não vai ser todo mundo que vai conseguir migrar. A não monogamia é para absolutamente todo mundo. Helena, assim, a monogamia serve a quem? A monogamia serve a quem? Quem é que cabe no modelo de família e propriedade? A gente poderia... Dizer que a non-monogamia é mais do que uma coisa, porque acho que a visão geral que existe é essa, né? De que uma coisa sobre sentir prazer, viver sua sexualidade ao máximo, é um, é um posicionamento político, quase. É, sem dúvida. Assim, o que que não é político na nossa vida? Trepar é político. É, né? Eu disse que não ia fazer pregação, mas tá meio difícil defender a monogamia, né? De qualquer jeito, se relacionar não é fácil e ponto seja aberto, seja fechado, seja com uma ou com cinco pessoas e um relacionamento dar certo ou errado tem mais a ver com as pessoas envolvidas nele do que se ele é aberto ou não independente de como você se relaciona, o negócio é pensar sobre como você e as outras pessoas envolvidas estão levando pra dentro da relação e também pra cama um monte de problema que na verdade é do mundo, da sociedade enfim, de tudo isso que tá aí e pensar e falar sobre isso já ajuda a fugir de um bom tanto de ciladas mas também tem outras que a gente vai cair mesmo, não ter jeito. Afinal, se apaixonar, já é selada por natureza. E agora eu fico por aqui, mês que vem, tô de volta pra gente problematizar mais um pouquinho o sexo, tá? Se tem um assunto que você queria ouvir, se acha que a gente devia tratar por aqui, deixa nos comentários. E é claro, se inscreve no canal e manda esse vídeo pra todos os amigues que eu sei que todo mundo tem, que andam fazendo merda por aí, seja nas relações monogâmicas ou não mono. Um beijo.